Olá, internauta! Começa agora o moído da redação desta terça-feira. E o deputado estadual Anísio Maia, do PT, comentou as últimas pesquisas eleitorais divulgadas após a candidatura de Lula ser rejeitada pelo TSE. O parlamentar menosprezou o fato do candidato Fernando Haddad estar na lanterninha de acordo com os números e afirmou que muitas pesquisas já erraram feio na história política do país. E o MPF Determinou que o Departamento Nacional de Transportes mais sete municípios da Paraíba providenciem iluminação em alguns trechos das BRs 101 e 230. De acordo com o órgão, os trechos estão com riscos de acidentes e vulneráveis à ação de vândalos e assaltantes. Já os eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia das eleições já podem consultar o local de votação para o primeiro e segundo turnos de 2018. A consulta pode ser feita pelo site do TRE ou pelo aplicativo E-Título, que pode ser baixado no Google Play ou na Apple Store. E estes foram os destaques de hoje. Para mais informações, acesse blogdogorninho.com.br. Até mais!